Olá, sejam muito bem-vindos ao canal AtmaZen A aula sobre estilo de vida É um estilo de vida prazeroso de oito pontos Que veio da Embaixada da Paz Canalizada pela Jasmo Rinho E através da Mãe Maria É esse estilo de vida que eu vou falar para vocês Uma aula sobre como o seu estilo de vida Pode transformar a, a sua frequência vibracional a sua vida inteira e você cocriar a realidade que você realmente quer de forma conectada com seu sua alma superior, conectada com esse campo de infinita é, felicidade, inteligência e amor com oh, Deus. E, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, esse estilo de vida, ele é um estilo de vida de oito pontos. São oito pontos para você praticar diariamente. E eu já vou iniciar com o primeiro ponto. O primeiro ponto é a meditação. Então eu convido vocês já a fazer a meditação muito rápido. Cinco minutos. Nem cinco minutos. Mas só para a gente já baixar, alinhar um pouquinho a frequência e o canal principal. Então vem comigo. Vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente. Quando a gente inspira, a gente estufa a barriga, bota o bico para fora. Quando inspira, bota o bico para dentro, o abrigo para dentro. Bota suas mãos em cima da coxa. E aí, quanto mais sutil for a sua respiração, e mais profunda, e mais lenta, e mais você se conecta aos rins sutis. E eu vou passar para você um mantra muito simples da embaixada, que é Eu Sou Puro Amor. Na inspiração você mentaliza o Eu Sou. E na expiração você mentaliza Puro Amor. E aí você se conecta com esse fluxo de, de Puro Amor. Imagina essa energia de Puro Amor. No coração da Mãe Divina Da Mãe Galáctica Então, teu chaga é cardíaco bem no centro do teu peito Ativando Esse chaga Abrindo, ativando Imagina uma energia Dourada, rosa Te colocando nessa energia De pura Deus é pura mãe. Somos Pura é só inspirar mentalizando o Eu Sou e inspirar mentalizando por Puro Amor. Parabéns anos, na namastê. Eu sou Lara Melbar, sauda de bondade em ti. E convido vocês a conhecer esse estilo de vida, lindo, maravilhoso, transformador. Que eu conheci em 2015, quando eu fiz um retiro, para já esmorri. Já esmorri é um ser muito especial. Que veio para ajudar nessa transformação do planeta, essa transformação que a gente está vivendo intensamente agora. E agora é muito importante a gente se manter no eixo e a gente focar e criar e atrair aquilo que a gente quer para os outros. E aí você sempre vai ter duas opções. Você tem uma mente a ter serviço. E você controla a sua mente como se você tivesse um controle remoto na sua mão. E você vai decidir se você quer. Qual canal que você quer. Então. Quando vem um pensamento que não te agrada muito, você clique, clique, muda para o outro. E assim você vai criando a sua realidade. Mas a sua realidade, a sua frequência que você atrai, depende, na verdade, a sua frequência, depende da sua frequência de vibração, que vai depender do teu estilo de vida. Somos pura energia. E cada um tem a sua energia de vibração. Como a Terra também tem a sua energia de vibração. Todos os corpos têm uma frequência natural de vibração. A nossa frequência ela pode ser mais densa, ela pode ser mais sutil. E o, como o que fazer para a gente aumentar a frequência e qual a vantagem de aumentar a frequência? A vantagem de aumentar a frequência é você viver em estados de graça, que é aqui eles falam. a gente fala. é sincronicidade. Estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Para que cada vez você. Que seja uma melhor versão si mesmo E uh, viver em estado de plenitude, de graça É viver em comunhão com a sua alma superior E tudo isso é possível Através do estilo de vida Porque de acordo com como você passa o seu dia Vai determinar a sua frequência de vibração Então Foi criado esse estilo de vida Para a gente vivenciar oito pontos um deles é a meditação, é que eu falei E aí esses oito pontos se você vivencia todos os dias Você vai mudando a sua frequência de vibração eu vou contar um pouquinho da minha história antes é... então acho que eu já falei, meu nome é Lara meu bairro Eu me formei como engenharia química na PJ Era uma empresa da uma empresa de representação comercial Vendi equipamento para as indústrias, principalmente de petróleo, de química, petroquímica. E, e tinha uma vida bem estressante, como a maioria das pessoas. É, muito cobrada, com resultado, né? trabalhava demais. E sempre tive uma... Desde que eu me entendo de gente, sempre soube que estamos aqui para melhorar. E porque temos um propósito também. Temos algo a oferecer né, Para o bem maior de todos E aí em 2015 Eu fui na, numa, No retiro Com a Jade Mourinho e Que é a pessoa que, é, que criou a embaixadora da paz E a embaixadora da paz E aí ela falou Em 2016 eu vou lançar o programa Dos embaixadores da paz Aqui no Brasil E eu senti um chamado muito forte e a partir daquele dia, de 2015, eu senti que minha vida começou a mudar, mudar, mudar. É, e eu comecei a vivenciar cada um dos oito pontos. E, e a minha vida realmente mudou. Eu vou contar para vocês depois dos oito pontos, né? Mas eu hoje eu não, não sou mais.. Em 2016 eu fechei a empresa. E em 2016 engravidei, tenho o segundo filho com 3 anos agora. É... E aí, ano passado, eu vi o E desde 2015 eu comecei a oferecer também é... palestras, retiros, oferecendo alimentação viva, detox. Então, assim, o que, que é esse estilo de vida maravilhoso? Primeiro, como é que ele veio? A Jade Mohen, é... ela vem. A vida dela é ajudar a elevar a frequência do planeta. Então, o que, que acontece? Ela se relaciona com o alto do céu. Alto porque, eu falo alto escalão porque é, é a mãe Maria, Jesus Cristo, São Germã. É, ela se relaciona nas duas vidas com Gaia, com o espírito do planeta Terra. E aí ela pediu para a Virgem Mãe, para a mãe Maria. É uma solução. Não aguento mais esse sofrimento. Tem que ter algo que seja simples, fácil, acesso a todo mundo, para tirar acabar com o sofrimento. E a Mãe Maria se reuniu com o escalão do céu, que é São Germão, São Francisco de Assis, Jesus Cristo, Buda, Quanin, Babaji e ela. E aí veio. Uma receita. Uma receita, cada um trouxe um ingrediente. Que de como você passa o seu dia vai determinar a tua frequência de vibração e você consegue transformar a sua realidade. E você realmente consegue viver um estado de plenitude, um estado de graça. É, em um caso, já a evolução é aspirar a espiral né? então já foi, já não tem, mas você sempre volta para outro, outro lugar e já experienciei muito desse estilo de vida e eu quero passar para vocês que é muito simples na verdade, se vocês forem ver, várias minhas falam a mesma coisa só que cada um tem a sua maneira de passar são oito pontos e o primeiro ponto é a oração então todos os dias você deve orar você deve se relacionar com Deus, com esse campo de infinito infinita amor e inteligência. E pedir, e pedir e agradecer. Se relacionar como se fosse teu melhor amigo. E aí você pede os sentimentos, você pede agradecendo. E você se relaciona com Deus. Você se conecta com Deus. Se conecta com o divino. Então, isso é todos os dias. Eu né? dou quantas linhas falam, tá, né? Vamos orar e vamos chorar. Então, a oração é muito importante. Agora, então, está uma campanha tão linda, a né? gente orar todo mundo até. rezar por todos que precisam. Então, vamos rezar. Rezar todos os dias. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é a meditação. A meditação é você se conectar com o seu divino interno, com o mestre que tem dentro de você com a parte mais divina que tem dentro de você a conexão com a sua alma superior então a meditação é esse mercúrio e aí deve ser feita também em todos os dias nesse programa do estilo de vida prazeroso é passado oito tipos de meditação mais o um mantra que eu já ensinei para vocês é o eu sou por amor você pode fazer em qualquer momento em qualquer hora quando você sente que está que desviando a frequência, está desviando a, os pensamentos o, a satisfação você senta, respira eu sou por amor e aí tem mais orientações depois então esse é o segundo ponto o terceiro ponto é você cuidar do seu corpo como um tempo. A gente está falando de um canal que fala muito sobre isso, que é fazer exercícios físicos, mas exercícios físicos que sejam, que cuidem do corpo, você cuidar do seu corpo, como um tempo, você vive nele. Então, você cuidar dele da maneira melhor possível. Então fazer exercícios assim na natureza seria ideal. E a yoga é um exercício muito interessante, porque você é um, é um exercício que faz essa comunhão no divino. Na yoga essa unidade, né? Para essa unidade. Então você honrar o seu corpo. Você se relacionar com ele de forma de um outro nível. Saber que as suas glândulas. Elas estão ali é, a seu escopo. Você, é, você pode programar o seu corpo. A gente vai também a, aprender a programar as glândulas. É bem interessante nesse estilo de vida, nesse programa. Então, assim, você vai aprender hoje os oito ingredientes para você já sair daqui a partir de amanhã voltar em prática. O coração, a meditação, o corpo como o tempo. É, o quarto ponto. A mente a seu favor. A mente ela tem que ser um instrumento. Você não tem que ser escravo da mente. Então, esse é um exercício de você começar a ser, observar a sua mente. Observar os seus pensamentos. Observar aonde sua mente quer te levar. Qual emoção você vai sentir pensando aqui? Então, a maestria da mente é um, do, é um quarto ponto no estilo de vida prazeroso. Como eu falei no início, você tem controle remoto na sua mão. Você é capaz de, observando seus pensamentos, definir, eu não quero pensar isso e eu vou pensar em outra coisa. E agora, nesse momento, a gente tem infinidade de informações e você tem a capacidade de filtrar. E o que que você quer vibrar? Você quer vibrar no medo? Você quer vibrar na confiança? Você quer vibrar que você pode construir o um paraíso na Terra através da maneira que você pensa, que você sente, que você age? O que que você quer atrair para você? Quanto mais elevada a sua frequência de vibração, mais refinados são os seus pensamentos. Né, o, o amor, a gratidão são pensamentos muito são emoções muito refinadas então é, esse programa ele faz elevar a frequência e é quando a frequência está lá em cima também não tem doença que fique porque você vai estar tá em comunhão com o divino, comunhão com a sua natureza interna, comunhão com a natureza externa <coughs> pegar uma, uma aguinha Seca. Então vamos lá A oração, orar todo dia Meditar todo dia Você pode meditar com, essa, com esse mantra Eu sou por amor é, Tratar do seu corpo todo dia Cuidar dele Fazer exercícios físicos E ter a mente ao seu favor Isso não é do dia para o outro Isso é dia a dia Você vai construir Vamos falar do quinto ponto. O quinto ponto do estilo de vida prazeroso da embaixada da paz é estar na natureza, em silêncio. Você ficar em silêncio. Todos os dias. Às vezes, agora, então, a pessoa confinada dentro de casa não consegue nem parar e olhar. E aí, como é que eu faço? Abro a janela, olho para o céu, olho para as luzes, as estrelas, olho para uma planta e aí eu fico ali contemplando em silêncio e é nessa quietude, nesse silêncio que você começa a receber respostas às suas questões às suas dúvidas o silêncio é bem interessante mas não é qualquer silêncio é silêncio olhando para a natureza é, o outro ponto é um ponto que mudou completamente minha vida que, que é a parte da alimentação e agora mais que nunca as pessoas precisam precisam não, cada um precisa fazer o que, o que vai sentir que tem que fazer, mas é, seria muito adequado que as pessoas tivessem escolhas mais inteligentes na sua alimentação e o que que falam porque, na verdade, quem trouxe esse ponto da alimentação foi Buda. Vocês querem paz, vocês querem amor, vocês querem viver né, na saúde. Mas e os animais? Então, Buda traz a seguinte mensagem. Que, chega, é, que a gente chegue, o ideal é chegar numa alimentação vegana. O ideal, na verdade, cada um vai ter o seu ideal. Mas você pode chegar até o viver de luz. Né? Você tem assim o alimento mais denso. E é aquele alimento que é industrializado, processado, muito tóxico. E aí você vai tirando as coisas mais industrializadas. Continua comendo a tua carne, o teu frango, o teu peixe, mas começa a comer coisas mais naturais. Aí, de repente, você vai e resolve tirar a carne uma vez na semana. Você está dando um passo. Então, assim, onde você está no momento presente... E o que, que você tem que fazer? É dar um passo. Não é chegar lá. O chegar lá é um range muito grande. Onde você vai chegar, cada um tem o seu, o seu ponto final. Mas é importante que você dê um passo. Então, se você come carne todo dia, vai lá. na segunda-feira eu vou adotar o programa do Segunda Sem Carne e vou ficar sem comer nada de origem animal. Você já deu um passo. E aí você pode, de repente, resolver tirar toda a parte de carne vermelha e depois a carne branca, o peixe e ficar só o lacto vegetariano. E aí tira o ovo, tira o leite e vira vegano. E aí, mais o vegano saudável. <coughs> o vegano saudável. O vegano que está comendo o plant-based, a base de plantas. O mínimo de refinado. Quanto mais conecta, o objetivo é quanto mais você se conecta. A Mãe Natureza, através do alimento, sua frequência sobe muito. Você vive, eu tive uma experiência de uma semana é, fazendo... Eu sou emissária... Enfim, em 2016 eu virei embaixadora da paz, em 2015 embaixadora da paz. Em e, 2015 eu virei emissária da Eno do Eno Natural Health Instituto que é a mãe da alimentação viva. E aí se abriu um mundo para mim. e nessa Eu fiz uma semana de curso, e esse uma semana me deixou em estado de Em estado de graça. Porque o normal é o quê? Você está... Chega numa sexta-feira, você está tão estressado, você fala assim, eu ah, preciso beber, eu preciso me distrair. Por quê? O que é isso? Porque a quantidade de toxinatáquia é tão grande que você precisa pô, entrar num estado de relaxamento, né, de, de prazer. E aí vai o quê? Através da bebida, E aí, se você tá nesse ponto, ou você chegou nesse ponto, você dá uma paradinha e pensa, caramba, tem uma coisa errada. Porque a vida não tem que ser assim. Não deve ser assim. Não tô falando pra ninguém parar de beber. Eu, eu parei de beber, depois voltei a de beber, mas bebo socialmente, né? E hoje em dia, eu bebo uma taça de vinho hoje e já eu tô super satisfeito Mas fiquei uns quatro anos sem beber, nada mesmo, porque... Assim que eu fiz esse curso, eu queria que todo mundo aprendesse a alimentação viva, conhecesse a alimentação viva, oferecer no é, um aniversário de 40 anos. E, e as pessoas... E, não, e aí eu não queria beber. Né? E eu, falava, eu pensei assim, eu falei, caramba, eu acho que se eu beber, vai estragar, é como se eu estivesse bêbado pela vida. E aí eu falei, eu estou em estado de plenitude. Em estado de plenitude, você... Basta, você já se, se basta, sabe? Você não precisa de nada mais externo para te deixar no estado de felicidade, de harmonia, de saúde plena E foi assim que, eu, que transformou totalmente minha vida. Eu queria que todo mundo meditasse, eu queria que todo mundo comece a alimentação viva, fiquei aquela pessoa chata, né? Tipo pregando. Mas aí fui, fui começando a oferecer os detox, os retiros, e aí as pessoas vinham e aí eu fiquei mais tranquila. De oferecer para quem quer ouvir, do que fazer aquele. Que, querendo que a pessoa está do seu lado. Ai, agora tá cheio de mosquitos. Que está do seu lado, querendo. Né, as pessoas que gosta, né? Você querendo que a pessoa mude o estilo de vida. Porque, e mudar a alimentação? Mudar a alimentação é muito difícil. Você aprendeu a vida inteira a comer daquela maneira. Mas a proposta é: dê um passo de cada vez. Tá? O mantra é: menos light and less, less and light menos com mais luz com mais vida mais life, mais vida a então, alimentação viva é o que? você comer legumes, verduras, frutos brotos e germinados e não cozinhar não estou falando para ninguém, começar a comer viva pastor, estou falando que? você vai dar um passo e começa a partir de agora sim qual é a minha meta para essa semana? Ah, essa semana eu vou ingerir mais frutas eu vou começar a comer é, um dia na semana menos, tirar o frango. Ou, né? Eu vou dar um passo. Então, é, é, essa esse, esse é a mensagem de, de Buda, tá? Ah, aí, muito mosquito. Bem, depois do, de, de, da alimentação, vamos falar sobre serviço. Sétima ponto. O, serviço, o que seria o um serviço? Você todo dia servir alguém que você pode. Eu estou aqui fazendo... era para ser uma live, só que a internet hoje em dia está caótica, né? Estou gra gravando essa, essa aula para servir, para oferecer a você é, conhecimentos que transformaram a minha vida e que eu acho que eu posso ajudar a transformar a sua vida também, que é muito simples. Você vivenciar esses oito pontos. Então, você anota aí, tá? A oração, a meditação, a maestria da mente, o corpo como um templo, estar na, na, em silêncio na natureza, se alimentar cada vez melhor, ou seja, com mais ingredientes leves, direto da mãe natureza, com mínimo de processamento, com mínimo de origem animal. E servir. Servir alguém só porque você pode. Serviço não mente é, é dar um dinheiro. O serviço pode ser qualquer coisa. É estar atento ao que a outra pessoa precisa. E hoje, nesse momento, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão precisando muito. Então, às vezes, só uma mensagem, só um alô, só uma ligação, uma oração você está servindo. Então, vamos servir. E o último ponto... É a parte da limpeza do corpo emocional. O corpo emocional, é, onde ficam as nossas emoções, elas também oscilam. E como é que a gente faz para ajudar esse corpo emocional? Ficar com a frequência lá em cima. Cantar músicas que têm frequências altas. Que são os cantos sagrados. É, não necessariamente mantras. É, mas... Você tem os cantos, cantos gregorianos, cada igreja tem né, o seu canto, o seu canto sagrado. Então é cantar, cantar todos dia. Quem canta Seja Mara se espanta, né? É, eu ofereço uma meditação cantada, né, que é muito gostoso é um, uma meditação que a gente canta os mantras Então assim, você lava o seu corpo emocional, você limpa o seu corpo emocional, é o alimento do corpo emocional. Você vai ficar até com menos fome, porque a fome é muito emocional. Tá? Então, eu convido vocês a mergulhar, a escrever num caderno, num diário, num caderno de anotações. É, como é que está meu estilo de vida hoje? Desses oito pontos, o que, que eu já faço? O que, que eu deveria implementar? E você dá o teu tique. Não, fiz, fiz, fiz, fiz. E depois de 21 dias, você vai me contar como é que sua vida se transformou como é que é a, as suas emoções os seus pensamentos a sua clareza mental como é que está a... e aí você se conecta realmente porque quando você começa a limpar e se conectar mais com o divino você se conecta mais com o teu propósito de vida e os mosquitos estão aqui então eu convido vocês agora a, a cantar uma música muito simples Mm-hmm. Então, cante mantras. Você pode cantar no chuveiro, você pode cantar em qualquer momento. E aí, eu convido vocês a participar de 11 encontros. Porque esse estilo de vida. Esse é um programa da Embaixada da Paz, é o programa número um da Embaixada da Paz, Embaixada E aí você recebe uma apostila, um programa do Estilo de Vida Prazeroso, para saúde, alegria e harmonia. E esse, e esse programa é passado em 11 encontros, uma vez por semana. E a gente vai começar um agora, é, essa semana, dia 1 de abril, vamos começar o primeiro encontro. E é uma incursão, é um programa beneficente. O que você contribui vai ser para comprar cesta básica, vai ser para apoiar o um restaurante Guru V, que é um restaurante recém-inaugurado, que oferece estilo de vida prazeroso, oferece alimentação plant-based, oferece yoga, oferece meditação e fique em busca. Estou aqui em Búzios no momento, morando aqui. E, é, e convido vocês para esses encontros online. É, o Atmazém pode passar o link para se inscrever. E está numa mega e super promoção para a gente fazer esse, essa transformação. Que agora é o que é pedido para cada um. Essa transformação é de sair da zona de conforto. Infelizmente, a gente só sai da zona de conforto quando a gente passa por um sofrimento e a gente olha e fala, chega, eu não aguento mais, eu quero mudar. E aí, quando você quer mudar, e aí, como é que eu vou mudar? Então, eu estou oferecendo para vocês um programa lindo, que tem um material de cada semaninha, uma sobre clareza, outra é sobre harmonia de relacionamento, é sobre a maestria, sobre meditação, poder da oração... É, a parte da mestria da mente, um ponto só sobre as escolhas nutricionais, outro só sobre o corpo como tempo, um sobre o serviço altruísta, é, por, por, a pureza o poder do silêncio da natureza, a música sagrada e o último encontro de finalização. É lindo, é transformador e está disponível para vocês. Gratidão pela atenção, até breve.